Olá, gente! Estamos aqui com mais um Fundo do Baú e a minha entrevistada de hoje é a Maria Cândida. Bem-vinda, Maria um Cândida. beijo pra todos vocês. Obrigada, anu. Minha colega, jornalista, apresentadora, repórter, já fez de tudo um pouco na televisão, de telejornais, a programas de entretenimento, já foi da Record, da Globo, do SBT, agora está na TV Aparecida. Fazendo um programa de variedades. De variedades, é né? feminino, um programa de manhã das 10 meio dia. Convido a todos vocês a assistirem lá na TV Aparecida. Vamos para assistir, vamos assistir. E eu queria muito que a Maria Cândida viesse aqui hoje, porque eu conheço a Maria Cândida há muitos anos. Mais de 20, só para a gente parar por aí. Tá? É. Nós começamos juntas na televisão, na TV Tribuna, que é afiliada da Globo, em Santos. Em 94, Luciana. Em Não sei você lembra essa data. Não, não lembro. Não, não, não sei se dá pra citar, mas. Agora eu já ó. citei. Em 94, a gente cê começou. Você sabe que agora com essa coisa do fundo do baú, querendo ou não, a gente vai entregando a idade, minha filha. Porque, né? Nossa, você fala pra quem tem 30 anos. Também acho, né, essa coisa da idade não te. Porque a gente tem história, não, não é verdade? 30, Quando você tem idade, você não tem uma carreira, não tem uma história, não construiu nada, aí você sente, você fala, meu Deus, eu tô perdendo tudo. Agora, quando você construiu alguma coisa, e eu acho que a gente conseguiu construir nossa vida pessoal, nossa vida profissional, aí você se sente feliz, né? Eu sou uma mulher bem feliz com a minha idade. Eu tenho 45 anos, vou fazer 46 esse ano, e não, ninguém me dá 45 não. Então... Isso é que eu dar, é isso que ela fala. Eu acho que nesse caso tem mais o é que falar. Todo mundo fala, nossa, como você tá jovem. É. É. Maria Cranta, foi difícil escolher os objetos? Foi, foi difícil. Principalmente porque em casa eu não tenho coisas assim de quando eu era criança. Tudo assim, cabelo, sabe aquelas coisas de isso? a Minha mãe guarda tudo. Pedaço de unha. Todas essas <risos> coisas. De unha. Antigamente primeiro... guardava primeiro... primeiro corte. Não, hoje a gente guarda o cordão milical, né? Pra... Ah, sim. Não, mas antigamente guardava uma gaze ali pra não sei pra quê, na ah, eu... né, Você tem eu... isso? Não, meu vô tinha dos... do meu pai e dos irmãos. É, então, mas. Quando ele morreu, eu feliz. não tenho muita coisa de quando eu era criança, porque tá tudo com a minha mãe. Tudo. sim, cartas, essas coisas. Mas eu tenho algumas coisas significativas que eu trouxe, objetos que são importantes pra mim e que contam a minha história. Vamos começar. <risos> então vamos lá. Você que vai escolher por um. Ah, não, você se quer... escolhe. É. Hum... Olha, acho que a gente estava falando. Eu de... já vou escolher. Boa. Isso aqui. Você lembra Nossa. disso? aqui? Nossa. É essa. Não, isso aqui é uma fita uma, uma tique. tique. É, uma fitomatic ela é, tinha explica. um. Hoje em dia a gente põe a gente põe um cartãozinho na câmera, né? Antigamente a Matic era um equipamento desse tamanho, não era essa? Era essa. Um peso, era um Que tinha choro. o cinegrafista e o operador de áudio, separados. Isso. Não era junto. Então, eu corria o cinegrafista e o operador de áudio corria atrás. Com esse maletão do lado que era onde colocava. Era tipo coisa. um gravador, sim? Né? Vamos mostrar essa fita, porque é uma fita assim, isso aqui acho que nem... Nossa, museu, museu. Olha, não apagar, fita Maria Cândida. Eu guardo muitas fitas em casa. E essa fita é de quando eu tava na TV Tribuna, em Santos, quando eu comecei. Nossa, gente, olha o tamanho da fita que hoje virou esse cartãozinho para você ver como a coisa, que loucura, é. evoluiu, né? É, evoluiu. Então, assim, foi uma época que a gente trabalhou junto lá em Santos, que foi uma época muito boa para mim, eu aprendi muito. É, sofri muito, Luciana... Assim, tinha dia que eu tinha taquicardia, de tanto que eu sofria, porque eu não sabia fazer reportagem na época, né? Então eu fui, eu era foca total, eu tinha trabalhado em jornal e tal, e exigiam que a gente fizesse reportagem boa. O que a gente fazia, inclusive, a Globo de São Paulo. É, porque a gente, a gente não podia errar. E assim, essa coisa de não poder errar era muito intensa. Então tinha dia que eu ia pro banheiro, chorava, chorava, e eu falava assim, não, eu vou aguentar, eu vou aguentar. Eu não sei se você passou por isso também. Não, né? então, não, não. Eu mas, passei, eu, mas eu, eu, eu sofri. Essa né? época da TV Tribuna, que foi o nosso começo, eu lembro de um ao vivo que eu fui fazer de eleição, e outra vez eu ficava é, é, tentando lembrar, quer dizer, esses micos, né? Porque a gente estava realmente foca. Foca é o jornalista que estava começando hum. ali. E vai errar mesmo, né? É ano que a gente aprende, exatamente. É. Mas eu lembro que a gente tinha um chefe super duro. E ele pegava a fita e falava, isso aqui tá uma porcaria! E eu então... falava, ai meu Deus do céu, eu acabava me dediquei com tanto, eu acabava com a gente. Mas assim, é um dos grandes, grandes momentos que eu tenho assim, na minha carreira, porque foi quando eu aprendi, comecei a aprender a fazer reportagem. Sim, né? Né? E, assim, e Santos é uma cidade maravilhosa que a gente adora, assim eu é, sempre gostei é. de trabalhar. E a Maria Cândida é muito perfeccionista, sempre foi, sempre adorou fazer o que ela faz. Televisão, desde aquela época, você vê que ela realmente se né, era determinada em fazer bem, fazer bem feito. Muito bacana. Como é que a gente faz pra assistir isso agora? Agora a gente não assiste mais. Isso aqui fica relíquia. Aí é de ficava, uma coisa assim. É fundo do baú ah. isso daí. Muito bacana. Mas cada uma tique. Isso aí não, não se acha mais. E o próximo? Ah, você escolhe. Tá? Que que você eu vou escolher. escolher esse aqui, que está me chamando a atenção. Novos tabletes Lacta. O chocolate mais gostoso, mais prazer em cada mordida. E, se eu não me engano, esta aqui é o Maria Cândida. É, quantos menina? anos você acha? Oito. Não, em que oito. Quatorze. É ah, quatorze. Quatorze é anos. Quatorze anos. Não. Que na época. Isso também faz muito parte Você da minha história. Você começou essa coisa de, de, de TV, de não sei o quê, como modelo? Como modelo. Ah. Quando eu tinha uns 12, 13 anos, é, uma pessoa olheu, viu e falou assim: ah, quem sabe e tudo. Aí eu queria. Meus pais não queriam de jeito nenhum. Imagina eu não que eu queria. Não, eu queria. Eu adoro. <risos> eu adoro. Eu adoro. Mas também foi uma coisa difícil, porque assim, a primeira, o primeiro contato que eu tive com câmera foi um teste que eu fiz pra esse lacta. É, para esse chocolate lacta. E aí, eu peguei, de eu, eu era figurante, aí o cliente me viu, eu tornei principal, aí fiz outdoor e tal. Então, foi super legal. Isso aqui foi um ponto de venda, ó, junho de 86. Nossa. Nossa, é muito tempo atrás, né? Então, eu comecei, meu primeiro contato com a câmera foi esse. Então, quando eu... Primeiro, eu... primeiro. Primeiro, primeiro. Quando eu comecei a apresentar telejornal e tudo, as pessoas falam pra mim, nossa, parece que você já tá muito tempo fazendo isso, né? Com, com câmera e tudo. Mas, é porque eu fazia muito comercial. Então, eu fiz C a fiz Lacta, fiz Nestlé, fiz Chevrolet, fiz, fiz um monte de coisa. E eu não ah, tenho é. nada disso mais. Isso tá no, no, nas produtoras esquecido, porque olha, imagina, 86, ou nas é. próprias empresas, né? É, então, mas agora não é, dá mais, começa né? Começa e recupera uma é. coisa dessa então, muito bacana que... Minha filha veio, ela fala: ai mãe, não acredito que era você. A Lara tá com quantos anos? A Lara tem 11, hoje. 11 anos hoje. É. Sua única filha? Minha única filha. Ai, que Gostaria bom. de ter tido mais filhos, mas daí me separei e tudo, aí não deu. É, né? Ah, mas quem sabe? Não, não, Aí, agora não, não quero mais. Não rola mais, Não, chega. agora chega. Ah. Já tenho uma, já criei, já com 11 anos, né? A coisa da maternidade é muito forte, olha ela aí. Aqui? E, ah, é. vamos mostrar. A Lara, olha que graça. Ela tá com 11, né? Ela tá com 11 anos, mas assim, eu me separei quando tinha. ela tinha uns 7, 8 é assim. anos. Então a minha ligação com ela é muito forte, porque a gente mora, nós duas moramos, né? e nós moramos juntas, fazemos tudo junto, ela é uma super companheira. Então ela assim, é assim, a minha paixão, assim, não tenho. Sim, tenho duas paixões, meu trabalho e ela. Hum, né? São duas paixões que são E ela, vida. você sente que vai seguir o caminho, assim, de, de TV? Eu de, não gostaria. De comunicação. Mas ela é muito comunicativa. Ela tem até um canal no YouTube. Ah, já tem. É, que ela grava. Ah. Ela tem um canal lá no lugar. Tem vinheta, tem música, tem tudo. Ela edita. Ela mesma edita no celular. Gente. Ela põe... É impressionante isso, né? Então, assim, eu deixo que ela faça, porque ela precisa criar. Sim. Né? Mas isso não quer dizer que ela vai ser uma pessoa televisiva, né? porque a televisão hoje em dia é uma coisa que, assim, se você quer ser atriz, tem que focar nisso, se você quer ser é, jornalista, tem que focar nisso Sim. e muito, desde cedo e tudo. Sim. Mas ela não demonstra nada ainda, ah, assim, nada de profissão, né? Né? É. É. pra definir. Né? Acho que são poucos que desde pequenos já sabem exatamente o que querem ser. Né? É. Mas essa geração gosta muito do YouTube, é. né? Então ela vê YouTube, ela, ela, ela, ela vê o dia inteiro o YouTube, assim ela faz spot, ela faz um monte de coisa, mas quando ela não, ela, ela não vê televisão, ela não vê mais televisão, é outra geração, não é o que a gente fazia, o que a gente fazia logo acaba, né? Uma grande transformação, né? é a gente está diante de uma grande transformação. Né? Isso é muito positivo, né? Eu acho, ó, oh, né? oh, oh, nós aqui, é. É o meu canal, que <risos> alegria. Você tem canal também? Olha, eu tenho um canal de mães que chama Mãe é Tudo, com a Mônica Carvalha, a Vanessa Jackson, a Solange de Frazão, a Suzy Reis. Que é ótimo, super divertido. É, divertido, divertido todas são é. Todas são legal. divertidas, alegres. A gente fala sobre assuntos de maternidade. E surgiu da minha vontade de falar sobre isso. Falar sobre maternidade é uma coisa que me satisfaz muito. Uhum. Porque é o meu dia a dia. né? Eu tenho que todo dia lidar com a maternidade. Então isso pra mim é um assunto que vibra muito. Sim, sim. E que tem muita gente que, quantas mais, né, por aí, né, que se interessam, querem saber com as dúvidas, dilemas, né, então o assunto não falta, né. Estou é. aqui que é, é um óculos? É um óculos. Esse óculos eu trouxe, é só um óculos que eu trouxe pra mostrar, porque eu tenho uma coleção de 50 óculos. Ah. Eu amo óculos, amo tudo que é fashion, adoro moda. E, e óculos é uma coisa assim, toda viagem que eu tenho, eu compro um óculos, uhum. não tem uma viagem que eu faço que eu não compro um óculos. E você lembra onde foi? Não. Esse em Los Angeles. Em Los Angeles. E quando eu quando eu gosto eu ainda compro igual. Eu compro de cores. Esse aqui eu tenho um azul marinho e tenho esse tartaruga. Vestiu bem. Vestiu bem. Mais baseado. É. É Ray Raiban, Sim. Eu tenho verde, tenho preto, tenho o, o tradicional aquele caramelo, ah Eu adoro. Ah tenho um gatinho. Tenho óculos espelhado. Aí ah, eu tenho óculos de todos. Eu tenho óculos que a gente é, óculos que de, que não é de grau. E que eu uso só pra fazer um estilo, assim. <risos> Sabe, é, eu compro com armação preta, com armação dessa tartaruga. Eu adoro óculos. E também porque você tem olho claro, né? Quer dizer, olho claro, eu acho que tem mais essa coisa da, da irritabilidade da luz, né? A gente mora num país tão claro, né? É, é verdade. É. Eu, eu nunca tinha pensado nisso. Quer dizer, é. já tinha pensado, mas o que eu gosto mesmo é de fazer um estilo com óculos. Adoro chegar com um óculos. Quanto maior, melhor pra mim. Ah, abelhão. É, Gosto. Ah. Bacana. Eu bacana. gosto eu de comprar em brechó, ah, vai ficar com brechó, óculos. O quê? Sabe Os usados, aqueles anos 50. Meu bochechão, tá... sobe. <risos> mas bacana, eu também gosto de óculos. É, faz o estilo, né? É, eu adoro. Então eu trouxe Sim. um pra caracterizar que eu tenho que não dava pra trazer vários, claro, né? Mais pra falar dessa coleção. Então só pra falar da minha vontade, minha, do meu desejo de ter sempre óculos, que eu adoro. O tá que eu passo aqui pra ele. E, ah, você aqui de cabelo curtinho. Curto. Oh. Curto. Com quem? Seu pai? Que meu pai, tá de ah, Turner. Ah, o que é Turner, é da CNN. <risos> é verdade, eu não pensei isso. Olha, então, que bacana. É, essa, esse é um momento muito importante também da minha carreira, que eu fui fazer um estágio na CNN. É, eu tava, tinha cabelo curto, mas estava em processo de deixar meu cabelo crescer. Por quê? É, quando a gente vai pra Globo, quando a gente ia pra Globo, eles cortavam o nosso cabelo, né? Eu passei por esse período de cortarem todo o meu cabelo. Eu chorava cortando meu cabelo. Eu tinha o cabelo comprido assim e aí tive que cortar. E aí, como eu já tinha, estava já no final da minha época na Globo, eu já estava deixando o meu cabelo crescer. Mas o importante aí não é nem o cabelo, nada. É que eu tô muito diferente do que eu tô hoje, por isso que a gente está falando. né? É que foi um momento muito importante da minha carreira, porque você está na CNN, foi em 97. Você conheceu to, toda uma estrutura diferente. Então, CNN espanhol, CNN esporte, CNN inglês, CNN... Não, não existia nada parecido Nada. 97. O departamento de chamadas deles tinha uma banda. Só pra você ter uma ideia de como era diferente de tudo que a gente... A rádio 24 horas, rádio em espanhol. Não tinha nada disso. Nada. Não tinha nem Globo News nessa época. Não, tava começando o Globo News nessa época. Não, e o mais incrível é você ter encontrado com ele, né? Porque tudo bem, é. fazer visita à CNN, <risos> como a gente faz. Vai a planta, visita tudo e tal. Mas encontrar o dono da CNN... Quer dizer, o cara é um... Mega das comunicações, sim, né? mundial. Sim. Esse entrou pra história, tá na história já. Tá na história, é, né? Ele era um caipirão e comprou uma rede de TV e fez o que fez, né? Mais uma potência. Uma potência, então. A gente tinha, teve, foram dez jornalistas, né? nove e mais eu do Brasil, e a gente ficava três meses lá. E ficava fazendo todas as experiências de palestras com âncoras, é, ficava acompanhando repórteres, tudo. E no último dia tinha essa reunião com ele. Então dessa reunião com ele a gente podia perguntar o que a gente quisesse. emprego. Pedi é, você pediu. Não, eu não pedi. Ah, não. No fundo depois eu virei colaboradora da CNN porque eu fiz esse curso. Que bacana. Do World Report que era um programa. Mas eu olha, eu era bem diferente nessa época, né? Eu acho que eu melhorei. Melhorou, melhorou. <risos> a Lindona. Ah é, a gente já tava quando você tinha aqui mais ou menos? Foi 97. 24, é, 94 é, por aí. É, muito bacana. Nossa, a cara de alegria dela, experiência maravilhosa. Maravilhosa. Né? Inesquecível. mesmo. Isso. Ah, isso eu quero que você veja. Um é, esse é um álbum, é, o álbum mais importante da minha vida. Né? É, é quando eu cheguei a minha filha. Né? Eu, assim, foi, foi no parto isso. Juramento a Lara. <risos> isso foi uma amiga muito querida que fez pra mim. Ela fotografou. E, e me deu esse álbum, né? E depois, quando eu vi, né, sair meu ex-marido e tal. Oh, e se preparando. E aí, preparando pra, pra ter. E, e assim, eu tinha uma gravidez muito, muito gostosa, assim. Eu fazia de tudo. Subia, descia escada, fazia. Não, não tive problema de saúde nenhum. Depois que eu tive, eu tive depressão pós-parto, né? É. Porque. Eu acho que sempre fui uma pessoa muito agitada, viajava muito, tinha uma vida muito própria. Aí, de repente, vem um bebê eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse bebê? No primeiro mês, eu não podia sair de casa. Eu amo sair de casa. Então, eu ficava agoniada, eu falava, meu Deus do céu. Eu tô perdendo, né? né? Mas sabe que 40% das mulheres têm defesa pós Sim, sim, né? é uma coisa muito comum. É uma coisa muito comum e que as pessoas não, ainda não sabem lidar com isso. Seria quarenta por cento? Então, mas aí eu tomei remédio um tempo e depois voltei ao normal. Sim, mas, mas eu acho que a maioria uh, das mulheres que têm depressão pós-parto sofrem com a, a falta de compreensão das pessoas desse problema. A maioria das pessoas não entende, não, não identifica, não é. respeita, né? É e... que não sabe que é um problema hormonal. Exato! Né? Não sabe que é um problema, acha que é frescura, acha que sei lá o quê, né? É. Não, não identifica como um problema que é de verdade. Brooke Shields, lembra que falou disso também? Oi, várias pessoas que têm uma vida muito agitada e muito independente, ter um filho não é uma coisa fácil, assim... É, limita, né? né? Olha que foto linda, gente. Até eu fiquei emocionada. A emoção da mãe quando soube que a Lara tinha nascido. Nossa, demais, né? É. Eu nem tenho filho, mas assim me emociono, porque imagino, né? Nossa, a alegria do pai, claro, todo mundo, olha ela. Nasceu linda, né? Maravilhosa, gordinha, gordinha. Gordinha, é, né? três quilos e pouco. Oh, nasceu super saudável. Foi uma gravidez super saudável, então. E você fez coisa pra, pra televisão? Você meio fiz. que acompanhou a gravidez Eu né? acompanhei num Domingo Espetacular e fiz um repórter-record do, do parto, do momento do parto. É claro que eles não mostraram o parto. Eles mostraram, assim, os bastidores antes e tudo. E toda essa. Assim, na hora que teve e a Nara nascendo. Tanto que quando eu fui no Hoje em Dia, depois, que aí eles mostraram, eu chorava, chorar Porque eles mostravam o um momento mesmo, uh -huh. né? Quando ela, ela saiu da de mim. Então, foi muito especial. Que maravilha. Esse álbum eu guardo, assim, eu guardo as sete chaves. Porque é um documento que eu tenho, né? E que com certeza você vai passar pra ela, né? Ah, é. Ela, às vezes ela que leva ela. na escola também. É, né? é. É, recordação, eu tenho, eu tenho também, uh, tava, vou até mostrar no meu, no, meu, no meu baú, que é outro quadro aqui do canal no YouTube, uh, o meu baú e ele tem o, a, a lembrancinha do meu nascimento, da maternidade. Hum. Primeira lembrança da minha vida, que foi essa aqui. Esse aqui é um sapatinho. Que a minha mãe usou de lembrancinha na maternidade quando eu nasci. Eu, a primogênita da família Luciana. Quer dizer, eu não sei se minha mãe. Minha deve... mãe sua mãe. Deve... É, deve ter sua mãe não mesmo? eu tenho a, o quadro da maternidade eu tenho o papel do, escrito o número do quarto dela eu tenho todas essas coisas que dela eu tenho todas essas coisas nossa isso aqui valeu obrigada é. por ter trazido é. para mostrar para gente eu imagino o cuidado que você tem com isso bom nós Primeira parte acabou. Ah, então agora dá pra falar bastante. Já deu pra né? falar bastante, mas agora pra saber mais, é na próxima quinta-feira. A gente vai pra segunda parte dessa entrevista com a Maria Cândida, porque ela separou mais objetos pra mostrar pra gente aqui no fundo do baú. Obrigada. Não, obrigada, querida. Delícia. Você já sabe, né? Tem que se inscrever, tem que curtir, tem que compartilhar. Hum. Pode comentar o que você quiser. Você tá gostando, você não tá? Tem alguma ideia diferente pra gente fazer? Esse canal é meu. É nosso. Eu e vocês conversando, melhorando, aprimorando a cada dia. Eu quero que vocês gostem e quero ficar feliz também com isso. Essa aqui é a Madonna. Na volta ela não estará aqui. <risos> Até quinta. Tchau, tchau.